Rafaela, desse jeito a gente não vai ter tempo nem de começar, a senhorita enrola demais, viu? Calma, Du, eu já tô terminando, falta só um negocinho aqui, ó. Pronto, terminei, ó. Finalmente, você vai ver que jogar RPG é uma coisa bem simples, só parece complicado. Ah, adorei construir meu próprio personagem, na verdade estou ansiosa pra jogar. Eu também sempre fico. vamos lá? Espera, preciso pegar uma coisa antes. Pronto. Agora sim, tô pronta pra jogar esse tal de RPG. Ih, lá vem a Rafaela com suas surpresinhas. Bem, vamos começar. Me diz qual é o seu personagem e quais as principais características dele. Ok, vamos lá. Meu personagem é um elfo. Ele possui longos cabelos negros, tem uma audição muito aguçada. Posso ouvir longe todos os sons da natureza. Tá ouvindo? É o som da natureza. Toda a minha tribo tem uma forte ligação com a natureza e assim mora em uma grande árvore. Dependemos da natureza para tudo e agradecemos diariamente pelo nosso sustento. Além disso, somos longevos e esbeltos. Também velozes, silenciosos e ágeis. Sou alta, pele branca, dedos compridos e magra. E a mais jovem da tribo. Mas me conta, quais são as características que diferenciam você de todos os outros elfos? O que torna você única? Sou conhecida pela minha habilidade ímpar, com a flauta. Sou capaz de encher o coração de qualquer raça com paz e tranquilidade e de encantar os animais de todos os portos. Só temo aqueles que não são capazes de serem sensibilizados pela minha música. Os orques. Quando eles se aproximam, Devo ser guerreiro e defender nossa tribo. E para isso, você usa uma espada curta de madeira? Exatamente! Mais do que suficiente para eu me mostrar e afugentar orques indesejados. Oh, tudo bem, tudo bem. E o que mais? Por fim, eu tenho um talento especial para a mágica. <risos> Vá lá! Por essas e outras, eu sou conhecida como... a Elfa Alicia, ao seu dispor. Hum, muito bem! Estou vendo que todas essas características estão marcadas direitinho na sua ficha. Audição aguçada, talento musical, reflexos em combate. Hum, pro seu primeiro personagem fez um ótimo trabalho, viu? Obrigada. <risos> e você, quem vai ser? Eu seria o mestre dessa aventura que você vai iniciar agora. Eu sou aquele que pode fazer trovoar, que pode fazer chover, aquele que irá criar obstáculos e ser o melhor amigo do acaso. Eu sou aquele que pode invocar os animais já conhecidos da natureza. E aquele que pode invocar também as criaturas mais desconhecidas e perigosas que podem cruzar o seu caminho. Mas eu também posso convocar reforços quando você estiver em perigo ou mesmo dar uma mãozinha para a sua sorte. Mas, grande mestre, sei que existe uma natureza parecida com a nossa nesse mundo. Onde estamos, na verdade? Ah, estamos em uma outra biosfera, querida elfa. A natureza é muito parecida com a do planeta Terra. Mas aqui, diferentes criaturas e raças coexistem. Anões, orques, homens, elfos. Estamos em um mundo que eu mesmo criei. O reino de Tolis. E qual será meu objetivo nesse universo misterioso? Você deve empreender uma viagem em busca de uma poção mágica. Essa poção é a cura de uma doença misteriosa que aflige grande parte dos povoados elfos. E você só a encontrará no fim do mundo, onde o vento faz a curva e as correntes marítimas são produzidas pelos gigantes. Você começará sua aventura aqui, na Floresta de Eridane, em sua casa na árvore, que é o seu lugar favorito na vila. Acabou de escutar os elfos de longe. Eles pedem ajuda. Pois bem, vamos sair logo de casa e correr em direção à Vila de Nossos Irmãos Pra ver que tipo de ajuda eles precisam, vamos! Ei, calma! Você só esqueceu de um pequeno detalhe Essa árvore onde você está tem 780 metros de altura Uau, mas e agora? Como farei pra sair dali? Hum, que tal voar? Hum, fantástico, muito bem Possui uma relação especial com a natureza tenho poderes mágicos para convocar os animais. Posso usar a minha flauta e pedir ajuda aos pássaros gigantes. Muito bem. Na sua ficha consta magia de convocação de animais. Ei, ei. Tá fazendo o quê? Eu chamei um pássaro gigante para me tirar da árvore. E ele já veio. Ah, mas não é assim que funciona. Esqueci de explicar direito. Você, como personagem da aventura, tem que me informar o que pretende fazer e depois jogar os dados para descobrir se a sua ação foi bem sucedida. Jogar os dados? Exatamente, jogar os dados. Toda ação que você quer fazer no jogo precisa passar por uma jogada de dados. Funciona assim, você deve jogar três dados e o resultado deve ser menor ou igual ao seu nível de habilidade. Isso determina se você teve ou não sucesso na ação que realizou. Nível de habilidade? Isso mesmo. Procure aí na sua ficha o seu nível de habilidade em convocação de animais com a flauta. Hum, deixa eu ver. Ah, aqui está. Meu NH é 13. Como você possui essa habilidade de convocação e faz a mágica todo dia, vou te dar um bônus de um ponto. Então, o resultado do seu jogo de dados tem que ser menor ou igual a 14. Se meu NH é 14, qual será a minha chance de ser bem sucedida na ação? Porque se a minha chance for muito baixa, eu poderia fazer alguma outra coisa, não? Comir descendo pelo tronco bem devagarinho. Ah, eu também já me perguntei isso uma vez. Pensei, fiz umas contas e achei resposta. Vou explicar meu raciocínio. Primeiramente, temos que saber quantas combinações de faces existem quando utilizamos três dados. Hum, eu posso tirar, por exemplo, um, um e um, ou então um, quatro e dois, ou ainda seis, dois e três. Tem muitas combinações possíveis. Sim, muitas. Como cada um dos dados tem seis faces, o total de combinações possíveis no lançamento dos três é igual a 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 216. E dessas todas, precisamos saber quantas são favoráveis para você. Ou seja, em quantas delas a soma é menor ou igual a 14. Nossa, mas eu vou ter que ficar listando caso a caso. Isso vai dar um trabalhão. É capaz de demorar mais para fazer isso do que para ir buscar a poção mágica. É verdade, vai ser bem trabalhoso. Mas não se você agir de maneira organizada e inteligente. Aí tudo fica mais simples. Como eu posso fazer, então? É, você pode contar quantas são as possibilidades desfavoráveis. Hum, mas como eu faço isso? Presta atenção. A maior soma que a gente pode tirar com três dados é 18. Essa soma não serve para você. Só interessa uma soma menor ou igual a 14. Entendi. Não me interessam as somas 18, 17, 16 e 15. É isso mesmo. Olha só. Para obter 18 com os três dados, tem que sair a combinação 6, 6 e 6. Ou seja, a gente tem uma única só possibilidade. Seguindo o raciocínio, para somar 17, são só três possibilidades. 5, 6 e 6. 6, 5 e 6. E 6, 6 e 5. Nossa! Mas para somar dar 16, existem muitas possibilidades. Vou acabar me atrapalhando. É verdade. O número de possibilidades vai continuar aumentando. É por isso que eu disse que o negócio é fazer a contagem de um jeito mais organizado. Primeiro, a gente reaproveita os resultados do caso anterior e subtrai um do primeiro dado. Agora, a gente subtrai um do segundo dado e depois um do terceiro dado. Assim, cada combinação da soma 17 gera três combinações para a soma 16. Mas tem as repetições. Depois que a gente descarta todas elas, sobram seis combinações possíveis para a soma 16. Mas por que subtrair uma unidade dos dados? Porque quando a gente tira uma unidade de uma das faces, a soma também diminui uma unidade. Então eu posso fazer a mesma coisa para gerar as combinações que somam 15? Claro! Quer tentar? Partindo dos resultados da soma 16 e subtraindo uma unidade das faces uma de cada vez, temos essas 18 possibilidades. Removendo as repetições, ficamos com apenas 10 combinações para a soma 15. Então, se eu contar todas as possibilidades que a gente listou para os resultados 18, 17, 16 e 15, vou ter um total de 20 combinações. Isso quer dizer que todas as combinações possíveis não interessam 20. Isso mesmo. Então, interessa apenas 196 das 216 combinações possíveis. Ou seja, 196 são favoráveis e 20 não são. Então dá para descobrir minhas chances de ser bem-sucedida usando probabilidade de uma maneira bem simples. Como todos os resultados têm a mesma chance de sair, basta dividir o número de resultados favoráveis pelo total de resultados possíveis. Isso mesmo! 196 dividido por 216 dá 0,91%, ou 91%. A gente acaba de calcular qual a sua chance de ser bem-sucedida. Mas anda logo, os elfos estão pedindo ajuda. Joga logo esses dados, mulher. Ai, meu Deus, é verdade. Lá vai. Alicia, você tirou 4, 1 um e 2. Você conseguiu tocar a foto e chamar o pássaro gigante.